E aí, eu vi quem que sabe. Foste gênio! 17.888 Ouvi pessoas a dizerem que eu nunca serei ninguém que essa foto a todos niggas estou a lutar por meus bens Eu já disse pra toda a gente que os da PEC são refém Coisa firme é uma marca e não estamos a promover A barreira que montaste King e vai tá a romper Reservei todos os domingo pra exprimir a minha dor Minha mente é tão diabólica que as barras causam dor Ui uh, yeah, yeah. Sou eu Yeah uh. Minha vida parecia tão na merda yeah. Mas o puto mano nunca desistiu yeah. Passando nicas como um atleta ah. Menta esqueçam dançada, puto conseguiu yeah. Eu agradeço a Deus por tudo aquilo que eu tô feito Criticando o que eu faço, tô fazendo do meu jeito minha vida vem do raso para pra comer o anti-rezo Pra ver super boite que tá lá em cima Abençoa o nigga e muda a minha vida Sirva de lição, o ano é tranquila Dizem sério, brada pro pre-fake, nigga Procuram intrigas e tu não encontras quem fala de mim Fala com as minhas costas, ela é tão linda Que não frendi, costa podes escrever, meu brada Cada baby goste, oh okay. yeah okay. Estou mais a dizerem que eu nunca serei ninguém Que se afoda é todos os Estou a lutar por meus bens Eu já disse pra toda a gente Que os da back são refém São refém, são refém, são refém, são refém são Defensa, defensa. Eu sei daquilo que eu posso e não quero me perder Vida é a nossa festa e não quero a perder E pra fama muitos tropais ao mais estão a vender O necessário irmão, é só botar na oração Um pouco de compaixão, deixar de lado de emoção Que a vida vai fluir e o Vai crescer, não sou o memo e tô nessa pra vencer Batalha é nossa de e junto e vamos e vencer yeah, yeah, oh, nah, nah. Tô, tô, tô preparado pra aquilo que vem E não perco meu mano pra ninguém Ontem disseram que não sou ninguém Hoje me vem no topo, sou alguém okay. E de niggas falsas eu tô farto E de bitches falsas eu tô farto Pedido ao casamento é mais um fato E se não aceitar eu lhe mato Olha só pra mim Eu rio tanto não nada é aqui sente só pressão O meu vocal entra em erupção Penilson dime me pra vos dar lição Choro eu não maio dia 11 de maio Foi o dia que a mamãe me deu a luz Em 2016 a mama deixou de ver essa luz E partiu pra num mundo onde há tanta luz eu, eu sinto falta mãe dos dois abraços E da maneira como me amaste Ver o teu filho maior é o que eu mais quero E o que eu mais quero é estar contigo Porque o puto tá sempre em um perigo Porque Sempre com um perigo e yeah, a baby diz yeah, que eu yeah, sou player yeah. Só que eu tô no work e eu não brinco é em brincadeira Tô cada vez mais forte Yeah, yeah, yeah, yeah Ya. Tan to i